Fala pessoal, voltamos aqui para mais uma gameplay de Skyrim, para quem não viu o episódio anterior, vou deixar aqui no card para você poder ver o episódio anterior, que é entrando aqui nessa localização E vamos seguir sem enrolação gente, porque é muita coisa que tem para fazer aqui, já estão vendo o inimigo ali ó O negócio é o seguinte, cara, essa galera não pode me ver não. Porque se essa galera me ver, eu apanho igual um boi ladrão, boi na horta. Eu sei que aqui vai ter um daqueles titãs gigantescos. Eu não lembro aonde que é que eu vou encontrar com ele. Mas eu sei que vai ter. Vou disparar uma flecha com alto para ver se aparece alguém. Suspeito. Olha lá ah, um cara lá. Apareceram dois ali. Três. Esse sininho que você fica escutando no fim é aquela ervazinha verde raiz de Nirn. hot No. Eu conheço, eu conheço ela como Nenrott, acho que é por causa do. do de nível. Camarada lá em cima, ué. Apareceu lá de novo. Já era. Tchau. Lima no Essa é isso, nadão. Uh! Hum. Um na cabeça. Foi na cabeça. Ó. Tem mais dois aqui atrás. Cadê eles? Tá ali, ó. Que bicho é esse? Ah, é o Chauros que eu falei com vocês. Esse bicho é perigoso com borra, meu filho. Com borra. Que susto. Tá muito tranquilo, gente. Vai dar bosta. Quando tá tranquilo assim, fica veraco que vai dar bosta. Aqui, ó. Vamos atacar a perna dele. Ó. Acertei o pé lá. Vamos até ele cair. Vai morrer, já era. Meu Deus, vamos pegar o core nele. é bom com força. isso aqui, ó. Isso dá pra você fazer aqueles itens da da, da édrico, né? Parou embora. eu não vou ficar preocupando com essa águia, não Ela tá me avisando que eu tenho que matar o inimigo, então deixa para lá Um elevador hum. Beleza, bora lá Aqui eu já tô relativamente perto do meu objetivo Mas eu tô preocupado porque eu não lembro o que, que vai acontecer daqui para frente Porra, fui dar um autosave bisonho aqui e o pau quebrou, meu filho, Isso é doido? Deixa eu tentar de novo Palhaçada é. isso aí, hein? Valeu... Ah, aqui, aqui é aquele lugar que eu falei com vocês tem que fazer um puzzle aqui agora. Já lembro que tem um inimigo aqui. Eu tenho que ir fazer um puzzle aqui nessas ferramentas aqui. Não lembro direito como que é, cara. Vamos lá, gente. Se, se eu demorar demais, eu vou editar o vídeo. Vamos embora. Cara, não entendi nada Só sei que eu saí apertando tudo que podia até dar certo, cara Sério mesmo Só Deus sabe o que eu fiz Pronto, peguei o Elder Scrolls Beleza Agora vamos lá para fora Eu não entendi nada daquele, daquele negócio ali, gente Oh. Opa, aqui tem uma treta aqui que eu lembro Cara, eu lembro que aqui tinha um Tinha um, um, um muro para ganhar um shout novo, cadê? Não lembro onde que é não, aí. Cabeça do velho. o que, que você vai fazer? Que porra que esse cara tá falando? Isso é doido. Entendendo nada. Something. That... The blood of Altmer, Bosmer, Dunmer. Ok. Bear you hence this extractor. It, It will drink the fresh blood of. Ah, lá vem mesmo. Eu o novo. Não, não quero seguir. Coletar os sangues. Tá bom. Depois eu faço isso pra você. O Eu pensei que não. Ele pediu Mas ele não vai como. Ah, a Vamos, filho. Que falação. O tá bom. É roubar, é roubar. Posso. Não. Beleza. Fechou. Agora esse outro, deixa eu ver que é a outra. Deixa eu tirar isso aqui. Oi! Que isso? Come closer! Não, não quero! In my presence. Oh, tá, minha presença! Puta vou... merda! Vou ter que fazer. Eu sou Hermeus Mora Eu não lembrava desse cara aparecendo aqui, não? Esse príncipe da Hedrick é Pra fazer a missão dele, né? Eu não lembro Tá, ah, o que que você quer? dois sêptimos o him increasingly He has well, but his time is o obsoleto me o cara dedica a vida inteira para ele vai dispensar o bacana tá You shall take his place as my emissary. Ok, eu quero ver o que, que é. Yes, Master. Olha lá. Indeed. Spe when the box has been opened and all A camarada tá ali embaixo vendo o um outro parado, olhando, falando sozinho pro mundo ali. Beleza, mano. Estamos combinado. Vou terminar a parada. A gente conversa. Deixa eu vou ver uma coisa aqui, gente, agora. Deixa eu colocar aqui, gente. Quero ver aonde que é a outra missão. É pra cá. Aqui em cima, na garganta do mundo. Ah, tá. É, é pra... Lá no para lutar, sei lá como é que fala o nome do cara, O dragão lá Mas é isso aí pessoal, obrigado pela presença de todos, até a próxima gameplay bem rápida só para fechar essa missão um grande abraço, tchau pessoal